E aí galera do canal, aqui é o Zubit e a gente ia gravar a DG sobre o mundo, só que deu uns problemas, eu tive que fechar o a gravação. Mas adivinha quem completou a DG? A gente. Golaço! Meu, a DG é difícil. me descobri descobriu uma de passar dela. Quer explicar pra galera aí? Não, na verdade não, porque senão vai virar palhaçada e todo mundo vai cagar esse... Não, esse tipo de coisa o cara não explica, tá ligado? Deixa os caras descobrir A gente passou, passou a não, não, tipo, não é explicada mais ou menos pra galera. Porque acho não, que a gente matou o boy É, tem que chegar lá, destruir os pilares e matar o boy tá ligado? Fica é a dois. Ó, que nós fizemos, tipo, a gente... literalmente, a gente ficou dois em cima e quatro embaixo. Nos dois, ficamos matando os dois pilares de baixo. Foi literalmente o que a gente fez. E lá fora ficou dois DPS que atacou de longe. Sem entrar dentro Não é difícil não Não foi isso? Entendeu? É isso aí não, não tem o é que errar É só isso É que tem uma, tem uma manha mesmo pra matar aquele negócio É assim só. É aquele esquema que a gente fez ali Foi, foi fácil véio. Tipo, a gente descobriu sozinho o esquema é de fazer Porque Passar com 36 pessoas é fácil Mas com 6, o bagulho é azedo É. Aí, que mostra e a outra aí, bandana que, que te drobou Mostra a banda que, é que te dropou aí Que aí é... Dá né? de boa pra fazer com vocês. Né? Manda aí. Dá, dá de... Dá de dar pra fazer com vocês. Olha ban... a bandana. Nossa, é linda. Essa é um otário, velho. Então, gente, é mais ou menos isso. Então, vocês viram... Pra passar aquela DG. Fica dois DPS lá de fora da porta, batendo, e os outros, o resto, fica lá embaixo quebrando esse pilar. Esquece o pilar do meio, só bate-nos na ponta. Era mais fácil os ZUP de... Só um DPS lá em cima já resolve, não tem... É, não dá não um, cara tem é. um cara bom de dano, né? Só que é só... não dá pra trocar não, o... O que? O item? Dá, dá pra trocar sim. Pô, dá pra gente vender esse item pra fazer a base, hein? Vender um dos dois pois itens. é, a gente vai ver isso aí. O cara, Nossa. a gente pegar tá a, a porra dessa de prensa, aí tá grande hein? É. Então, galerinha, eu vou Tenta fechar o vídeo. com ele, pô, porque aí pelo menos o outro realmente é muito bom pra você, tá vendo? É, vamos sim, trocar aqui, já que cada um de nós dois vai. E dropou. E a proposta, a galera que quer saber como que dropou esse item, quem dropar vai ficar com o item, beleza? Caso a pessoa já tenha repetido, a pessoa dá pra quem precisa. É o que a gente tá fazendo aqui, no nossa guild. Não sei é, no caso, esse, esse item que o Zubit dropou é melhor pra mim, porque ele dá fogo cara. E o dele é melhor ah, que, que, que da é terra louco. pra mim. Olha, é a gente. Então, já sabe. Vocês vão com a guild, mas vai com gente forte. De 40 pra cima. A gente foi todo mundo de 49 pra cima. E não só isso, né? A taxa de crítico... Vai forte, vai forte é que é o bagulho alta, é embaçado. Vai forte que o bagulho é difícil, não é fácil. Então, gente, obrigado pela gente. Falou mil tchau. de, de fogo, pobre.